Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o Seu ADEC TV. Hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. E nós agradecemos a Deus pela sua vida. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4. A atualidade dos dons espirituais. O textual da nossa lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Está escrito assim. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verdade prática. Ser pentecostal... Significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 Versículos de 1 a 11 foco dessa lição é os dons espirituais O objetivo geral dessa lição Apresentar a atualidade dos dons espirituais E ainda nós temos três objetivos específicos que são Apontar as necessidades dos dons espirituais hoje Situar a função dos dons espirituais E reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade Graças a Deus Vamos estudar essa lição maravilhosa Comigo está mais uma vez o professor Joás Professor, muito bom tê-lo mais uma vez conosco isso aí, tamo junto. É isso aí Professor, se na lição passada nós estudamos o batismo com o Espírito Santo Hoje nós vamos estudar os dons espirituais. Assunto bem pertinente para os dias atuais, né? Sim, ainda mais essa, essa diversidade aí, né? É, da multiforme graça de Deus. Deus uhum. é, é, é uma imensidão em pessoa, né? Então, é, a gente faz essas classificações, ah, isso aqui é dom ministerial... Isso aqui é dom de motivação. Isso aqui é... a gente faz essas classificações, mas há uma imensidão de coisas disponíveis para nós pela graça de Deus. Né? É, e a gente vai estudar hoje né, um pouquinho desses dons aí né, que é, são dons, são presentes né, de Deus para edificação da igreja. Que bom. Vamos lá, introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Professor, batismo com o Espírito Santo um impulsionamento para a pregação do Evangelho. Os dons capacitam o crente para tal. Isso é, fa Esse é fato. Agora, geralmente a gente, é, é, a gente cita a nossa leitura bíblica em classe, mas eu, eu quero ler a nossa leitura bíblica em classe a partir do versículo 4, para a gente entrar nesse comentário aqui e falar da dessa atualidade dos dons espirituais. A partir do versículo 4 está escrito assim, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Eu acho muito, muito pertinente esse versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O dono é meu, o Espírito Santo usa a igreja para aquilo que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. É o um único que está no plural. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, definindo, o dom não é da igreja, o dom é do Espírito Santo que ele dá à igreja e usa para o que for útil. E tá aí essa diversidade de dons. Todos esses dons aí, eles têm... É, objetivos muito específicos, né, o pastor leu a introdução aí, você olha é, o que é dito desses dons, né, para que que eles servem, né, poder, edificação, conforto, crescimento, olha só essas palavrinhas, né, isso tudo direcionado à igreja de Deus, né, Deus Deus quer uma igreja forte, uma igreja é, sadia espiritualmente, né que cresça, mas cresça espiritualmente, sobretudo, uhum. né. Deus quer uma igreja edificada, uma igreja poderosa. Então, como que Ele faz isso? Como que Ele alcança esse objetivo? Ele dá os presentes que a igreja precisa para uhum. alcançar esses objetivos. Né? Outra coisa também, professor, a observar, antes de a gente entrar nesse, na, nesse capítulo primeiro aqui, né, que é a necessidade dos dons hoje, fazendo uma, uma análise bem cuidadosa dos dons espirituais, a gente observa que os dons espirituais não são para uso próprio assim como nada na Bíblia. Né? Mas como nós estamos falando dos dons espirituais, os dons espirituais é para abençoar alguém, para edificar outro, e não a si próprio. É um, essa diversidade toda aí é sempre... É, ele vai dar um presente para mim, mas é, quem precisa dele é, é o pastor. Uhum. Né? Vai dar um presente para o pastor, mas quem precisa dele é a igreja. Não é o pastor que precisa. E ele não está dando por causa do pastor, por causa uhum. né? de... de do, todos aqui está dizendo que cada um, né? uhum. ele dá a cada um. Então, Verdade. todo crente em Jesus tem um dom, ou alguns dons, mas tem uhum. dons do Espírito. É, e Deus não dá por causa dessa pessoa, ele dá por causa do seu vizinho, do seu uhum. próximo, né? por causa da igreja mesmo. Por que, que eu falei isso aqui, professor? Porque é uma necessidade muito grande, que é, nesse mundo que nós estamos vivendo, é exatamente para introduzir essa lição. Nesse momento que nós estamos vivendo, parece que as pessoas querem usar o Espírito Santo. Está errado. O Espírito Santo é Deus. E a gente precisa lembrar disso constantemente. Ele é Deus. Não é o homem que usa o Espírito Santo. Pelo contrário. É o Espírito Santo que usa o homem. E as pessoas precisam estar muito atentas a essa observação. A gente meditou na, na lição passada, né? Falou sobre o batismo no Espírito Santo. Eu lembro que a gente falou muito da questão do serviço, né? Parece que a gente, quando olha para o mover do Espírito na igreja, desde o começo até hoje, é, parece que tudo vai terminar aí no serviço. Então, é, é, como identificar se esse dom que está sendo apresentado aí nas lives e tudo mais, como identificar se isso é do Espírito Santo mesmo? Né? É só olhar se isso está servindo a quem, uhum. isso está sendo bom para quem, uhum. né? É, se for bom para a igreja, então é, é do Espírito Santo. Uhum. Né? Se, se aquilo ali está acontecendo, está tá servindo ao propósito de edificar, de servir, né? de, uhum. de ser útil, né? porque Deus dá a cada um para o que for útil. Uhum. Né? Não é para eu ficar rico, não é para. Né? É, a gente vê aquela vontade que Simão teve, era, era uma, uma coisa muito. É, é egoísta, né? ele uhum. queria para ele. aí ele foi repreendido imediatamente. Não, não é assim. Deus dá não é para você. Se Ele te der vai ser para outro. Uhum. <risos> né? Você vai ser um canal para abençoar outros. Né? É então é assim que acontece. Quando a gente olha pro o mover do Espírito é um mover coletivo. Ele, ele usa uma pessoa como canal para abençoar outras pessoas. É sempre assim. Os dons espirituais são atuais para a igreja. Esse é o ponto central da nossa lição Então vamos lá, capítulo 1, a necessidade dos dons espirituais hoje É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais Para que ninguém fique desinformado sobre o assunto Por meio deles confessamos o nome de Jesus e somos edificados O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais Ele não quer que a igreja ou que os seus, né, vamos falar assim, os seus leitores da época Que a carta para quem foi direcionado fossem ignorantes com relação ao dom espiritual, os dons espirituais. Então ele, ele vem organizando, ele vem parametrando esses pontos aqui e vem instruindo a igreja. Então é bom lembrar disso também, que ele, os dons espirituais é para a igreja, né, ou são para a igreja, isso aí é fato. E ele toca aqui né, nessa exortação para conhecer os dons, ele toca no, no ponto que às vezes muitos de nós né, somos preguiçosos mesmo, né? É, não quero que sejais ignorantes, não é ignorante, a, a, o português tem essas coisas, né? Tem. às vezes ignorante é o, o bruto, é, né? mas não é disso que Paulo está falando, ignorantes né, no sentido de não conhecer, tem uma coisa que não sabe como funciona, tem uma ferramenta e não conhece a ferramenta, uhum. né? não sabe para que, que ela serve, como utilizá-la, né? uhum. é, é disso que Paulo está falando, todos, se Deus deu dons a cada um, o que for útil, então cada ferramenta tem sua utilidade, uhum. tem sua função. Para você usar essa ferramenta, você tem que saber como que ela funciona, você tem uhum. que saber como que ela é, como que ela funciona, para que que ela serve. Uhum. Né? É, disso que Paulo está falando, não sejais desconhecedores, não quero que sejais ignorantes, desconhecedores. Então é preciso é, identificar qual a ferramenta que eu recebi, né? e saber como ela funciona, conhecer... Né, a ferramenta é conhecer pesquisar tudo sobre ela como que ela funciona para que, que ela serve né, uhum. para eu fazer um melhor uso da ferramenta para que a igreja seja edificada é, deixa eu só dar um exemplo claro de você está falando professor de repente é, os, quem tem casa fala assim gente podia dar um exemplo né? vamos imaginar que você tem um, um, um telefone atual desse aí de alta tecnologia quem não conhece essa alta tecnologia vai usar isso só para ligar para as pessoas Agora, conhecendo o manual, estudando, aprofundando, até mesmo antes de usar, antes de fazer o uso daquele aparelho, se pegar o manual, ir na internet, pesquisar, ver os benefícios que ele tem, quais as, as características desse, desse novo aparelho, você vai ver que não é só para ligar. É muito importante a gente de conhecer, conhecer de o inverso da, da ignorância, né, o que Paulo diz aí, né, a falta de conhecimento, é muito importante quando se conhece isso demora, tá, professor? Por isso que muita gente quer é, já comer, a, vamos falar sem assim, a comida é. pronta, né? Que examinar a escritura, debruçar em cima da escritura, isso demora. E não né, todo mundo quer pagar esse preço de ficar horas e horas, dias, meses, anos, estudando é, alguns textos é. para aplicar aquilo ali à igreja. A leitura está aí no 1 Coríntios 12, né? Mas é, Paulo começa essa carta falando que não tem, não tem nenhum dom faltando em Corinto. Uhum. Verdade. Né? E quando ele chega aqui no 12, ele fala que Deus deu para cada um. Ele está falando que cada crente em Corinto tem um dom do Espírito, uhum. tem o dom do Espírito Santo. Uhum. Né? É, e ele fala que não quer que eles sejam ignorantes, isso aí, já é, Paulo já está dando a dica. Né? Uhum. É, se não falta dom nenhum, e se todos vocês têm donos, por que está que essa bagunça? Né? Sabe, sabe. Esse é o ponto da carta uhum. aos Coríntios, né? das duas uhum. cartas até né então ele vai, ele vai chamar essa atenção. Você tem que buscar conhecimento. Você né? uhum. é, vai ficar no leitinho até quando? Né? Então é, é esse o ponto para nós também. Verdade. É, nós, nós vivemos um tempo onde é, o individualismo é até incentivado. Verdade. Né? In, Verdade. Infelizmente. Né? Verdade. E igreja é comunhão, igreja é comunidade. Está junto. É, né? é. Você vê que a igreja nasceu assim né? doutrina dos apóstolos. Comunhão né? é, é o ponto central né, do, do, do crescimento da igreja É comunhão E a manutenção da igreja depende dessa comunhão Depende de estar juntos é. Não existe esse negócio de eu, ou é nós Sempre vai ser, então Isso. as pessoas precisam pensar nisso Vamos lá, esse capítulo primeiro nós já introduzimos ele aqui Ele tem três pontos aqui Primeiro, a exortação a conhecer os dons Depois nós vamos falar sobre o original desses dons, o termo grego e, por fim, nesse capítulo 1, o que são os dons espirituais? Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum de vós, nenhum dom, vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que espera dos Coríntios é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons de sua finalidade. Então, já falamos sobre isso, que Paulo não está chamando o pessoal de... Eu vou usar uma palavra aqui que é muito pesada, muito feia, e algumas pessoas usam até isso mesmo, um tom pejorativo, chamar as pessoas de burro. Eu não gosto desse termo de jeito nenhum. Paulo não está dizendo isso em termos de ignorância. Paulo está falando que eles têm o dom, mas não sabem usar. Então, Paulo só, não sejam ignorantes, ou seja, ou não, não, que não falte a vocês o conhecimento para esse dom. Então, busque sabedoria de Deus e vão correr atrás de, de, de ensinamento, de conhecimento, para vocês usarem e se abençoarem a vida de outras pessoas. Isso. E a gente vê depois como foi a Igreja de Corinto. Né? É, é, é, o conhecimento é uma, é uma ferramenta poderosa, ah, muito né? poderosa. E tem um conhecimento, que é um tipo de conhecimento, que é até dom espiritual. Né? É verdade. Ele vai dizer aí, nessa, nesse capítulo 12, né? Então, é conhecimento, é sabedoria. É, então, é, isso exige algum esforço. Né? Você, se todos têm, uhum. se não falta para ninguém, né? por que, que não está sendo utilizado? Uhum. É por falta de conhecimento. Uh, isso é coisa antiga né? na, na, no povo de Deus. Né? É, o primeiro povo eleito, né? meu povo se perde, se perdeu, né? a gente não sabe o tempo verbal lá, né? mas meu povo se perde por falta de conhecimento. Uhum. Ou faltou ou falta. Né? Uhum. É, faltou conhecimento, porque Deus não deixa o seu povo andar sozinho, uhum. né? É, Deus está sempre caminhando junto, né? É, lá no deserto, Ele prometeu e junto e Ele foi junto, né? É, a igreja que nasceu na, na cruz, uhum. né? Ele falou que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco até a consumação do século, Ele está conosco, né? É, então, não nos falta nada da parte de Deus, então, por que, que a gente não está usufruindo melhor disso? É porque falta conhecimento. Eu vou falar duas coisas aqui, professor. A primeira delas é a questão de uma analogia em cima disso aí. É, eu lembrei agora, enquanto você está falando aí, daquelas caricaturas que a gente vê nos livros históricos. Lá na época a gente estudava ainda, né? A fase lá da época da pré-história. E a gente vê aquelas caricaturas dos homens da caverna com a roda quadrada. Aí mais à frente vem um pouco de conhecimento. O homem evoluiu um pouco no conhecimento, né? É, é, nós não estamos falando aqui de, de evolução versus criação Não é isso, nós estamos falando de conhecimento O homem cresceu no conhecimento, descobriu ferramentas E daí a pouco a roda está redonda hum. Olha o tanto que facilitou o trabalho É uma caricatura simples, mas assim, faz a gente pensar Igual aquela caverna de Platão, né? Tanto que aquilo é, até hoje é discutido e por aí vai Mas é... é o conhecimento cont... é libertador, né? é? Não é? <risos> Então, assim, quando a igreja conhece dos dons espirituais, olha o tanto que se facilita a vida da igreja. Pois é. Olha o tanto que se facilita o convívio em comunidade. Então, precisa desse conhecimento. E são assuntos que precisam estar mais nos nossos puros, mais nos nossos, no nosso dia a dia, mais no meio cristão. Porque isso aqui é atualidade, tá? Isso aqui é coisa atual, isso não é, é. ultrapassado, não. Ponto 2. Nós vamos falar agora, professor, de dois termos gregos. Aqui é só a praia, né? Vamos falar Mais assim, de... aqui é só a praia Pneumaticos e charisma, ou charisma, conhecido por alguns, né? São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais O adjetivo pneumaticos espiritual, Paulo emprega de forma substantiva O tom e o pneumaticom, literalmente, das coisas espirituais O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais já o substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece duas vezes de dons ou dons. São vários tipos de charis, ou charisma tá, no Novo Testamento, que é o tempo e o espaço não permitem enumerados na presente lição. Então nós vemos aqui, professor, que esse termo grego, que é um grego muito usado e muito ratificado por Paulo, eu gosto dessa origem das palavras exegese, porque o português não, ele não aprofunda tanto quanto o grego, quanto o hebraico. Né? A gente conhece a origem da palavra, mas quando a gente vai no original bíblico que nós estamos falando, as coisas dão uma clareada e eu amo isso. A gente é. tem uma visão muito ampla da Bíblia. O pastor Ezequias é um mestre. Né? Quando ele está falando aqui dessas duas palavrinhas, né? pneumáticos e carisma, é, ele está tá explicando por que... Essas duas palavras estão ligadas uma à outra de certa forma. Porque ele começa o versículo primeiro aí, não quer sejais, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes. É, na verdade, essa palavra dons não aparece no, no verso 1, porque o texto é tão pneumático, né? é, é como se ele estivesse falando de algo que veio do Espírito. Uhum. Né? Esse veio do Espírito é presente, é dom. Uhum. Né? Mas a palavra dom aparece depois, no verso 4, né? no verso 9. Uhum. Então, é, é, quando ele está falando é, dessas coisas espirituais no verso 1 e em todos esses outros versos, ele chega a usar a palavra dons, né? então ele está, o pastor Ezequias, que é um mestre aqui, o comentarista, ele está dizendo que essas duas coisas estão interligadas. Né? Uhum. É, tudo que vem do Espírito é presente, né? Presentes da graça, para ser mais redundante ainda, né? uhum. presentes da graça. Uhum. É, e a graça é isso mesmo. Né? É, a, gente, a gente acha que... Ah, eu, é, uma vez eu ouvi um sujeito dizendo eu tenho os nove dons. <risos> né? Pensa bem, alguém falar uma coisa dessa. Né? Mas olha só, não é assim que funciona. A graça não funciona assim. Né? É, o dom que... que é manifesto em mim pelo Espírito? Não é meu. Né? Foi Cristo que me deu pela graça e ele não é meu porque ele não serve para mim. Ele sempre vai servir para o outro, para quem estiver perto de mim, que tem o dom. Uhum. Né? Então eu tenho o dom, mas não é meu. Né? Porque assim, se você olhar mesmo de perto, você vai ver que não tem. Não tem, porque é, aquilo não serve para o sujeito em nada. Uhum. Né? Aquilo serve sempre para o outro. Uhum. É, e é, e é para funcionar assim. Uhum. O, que, o que o pastor Gilberto precisa, ele, ele vai encontrar em outro crente, tá. né? para ele, ele crescer espiritualmente. Né? E tudo que o pastor Gilberto tem é para que a gente cresça. É, quando a gente lê Êxodo, Deus orientando Moisés a partir do capítulo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, é, orientando sobre a construção do tabernáculo há uma, há uma coisa muito interessante no pátio, que representa a totalidade, a igreja e tudo mais as tábuas do pátio para ser uma medida exata precisava ser duas e elas eram ligadas uma na outra tinha que uma completava a outra tinha que uma completar a outra quando a gente lê lá o êxodo, esses capítulos que eu estou falando muita gente não entende nada daquilo nem <risos> sabe para que Ah Deus só mandou fazer o pátio, mas tem que ter uma finalidade naquilo ali então as tábuas, elas tinham engates, elas, tinham, elas eram furadas e era atravessada por um, por um pino, vamos falar assim, de prata. A base dela, ela, ela tinha uma, um suporte de prata. Tudo isso fala da salvação, tudo isso fala da regeneração. Cristo, isso, isso tipificava a igreja. Cristo, né? tempos futuros. Uhum. E por que que hoje a gente pensa que tem que viver sozinho? Ah, eu tenho dor. Não é assim. O hum. dono é em função de outros da igreja. Olha o versículo 7 para o que for útil, é. não mais. Professor, nós já falamos também o que são esses dons espirituais. Então, capítulo 1, nós já podemos falar que encerramos ele, né? Isso. Acho que ficou claro, não ficou? É. É, eu só tem só um dom que serve só para mim, que é o falar em línguas. Né? Quem é? fala, edifica-se a si mesmo. O Paulo vai falar isso daqui a pouco, né? uhum. nós estamos no capítulo 12, de primeiro verdade, curso, mas ele verdade. fala lá no 14. Nós estamos é, dando um pequeno intervalo, estamos falando uma lição muito importante, eu quero te convidar a não sair daqui, já já estamos de volta.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 Estamos de volta com o seu ADEC TV Esse é o quadro Lições Bíblicas E hoje nós estamos falando é, Sobre os dons espirituais Comentamos no primeiro bloco O que é os dons espirituais, qual a finalidade Uma instrução do apóstolo Paulo Na sua, vamos dizer assim No, no início do capítulo 12 Na introdução do capítulo 12 E agora nós vamos falar sobre A função dos dons espirituais Professor, nós falamos aqui Na, na aula passada, eu lembro que o Tiago Estava com a gente aqui e ele citou muito é, um livro do Francis Chan, é, O Deus Deus esquecido. Deus esquecido. Muito bom aquele livro, né? Toca nesses assuntos todos que nós estamos falando aqui. É verdade. Né? É, mas é, é bem devocional, né? Isso aqui, é, Ezequias, é mais teológico. Né? É, é E assim, para quem gosta de uma leitura bem fluida, né? uhum. aquilo lê rapidinho. E quando a gente fala é, dessa função, da atualidade dos dons espirituais, é um assunto que é bíblico, é uma promessa que está lá no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, no Ministério de Jesus, que ele prometeu, e a gente vê o cumprimento disso aí pouco tempo depois da sua ascensão aos céus. Então a gente precisa entender, nós precisamos entender, é, a necessidade de se falar dos dons espirituais, a necessidade da igreja buscar os dons espirituais, e o interesse do Espírito Santo em usar a igreja e a gente falou que dessas necessidades né é, e eu acredito que tem uma outra necessidade aí que a gente precisa falar que é a liberdade que o Espírito Santo precisa ter uhum. nas nossas reuniões né é, se todos cristãos têm os dons e olha que são diversos dons e todos eles são úteis para a igreja uhum. é, é preciso que é, quando a igreja se reúne para cultuar o Senhor, é preciso que haja liberdade do Espírito Santo para o exercício desses dons. A gente tem que cultuar dessa forma, uhum. cultuar com essa liberdade, né? que se o Espírito Santo quiser usar qualquer um, o que for útil para a igreja, ele tem essa liberdade. Ah, mas se for uma criança é, e ele não pode dar dons para crianças, a gente está cansado de ver isso acontecer. Se quiser usar uhum. um, um, uma mulher... Um negro. Né? Foi assim que começou o movimento pentecostal. Exato. Lá, lá na rua Azusa. Uhum. Né? É, e lá o Espírito Santo tinha essa liberdade. Né? Será que isso existe hoje? É uma pergunta que faz a gente pensar, põe é. a gente para pensar. Né? Ainda mais nesse mundo tão moderno, tão moderno que muitos querem elitizar o evangelho? Pois é. Isso é muito perigoso. Elitizar o evangelho é muito perigoso. A, a igreja é a igreja do Senhor. E eu amo essa, esse texto da Palavra de Deus, que fala da diversidade. Olha só. A diversidade ela é fantástica. Para o crescimento, sim. Pensou se todo mundo pensasse igual? Você imaginou se todo mundo pensasse igual? Se ninguém divergisse do outro? E se Deus desse essa diversidade toda só para alguns? Não pode. Né? Né? Se a diversidade... Não havia o crescimento. <risos> para que, que ele vai pôr todos os dons em um sujeito só? né Engraçado quando a gente... A gente fala dessa diversidade, é, eu lembro de Gênesis 10, 11, né, principalmente o 11. A diversidade que Deus criou ali por causa da construção da Torre de Babel. Olha o tanto que os homens evoluíram. O propósito de Deus era isso mesmo, que os homens se espalhassem e crescesse diversidade, que eles se multiplicasse. Mas eles queriam formar um só povo e habitar na mesma região e Deus era para encher a terra e eles, eles queriam ficar ali, só né? ali, é. né? Não queriam crescer. É. E Deus fez com que situações fizessem eles crescer e ver a diversidade, e Deus sabe de todas as coisas, né? Então vamos lá, a função dos dons espirituais, ponto um, a lista dos dons, dois, a classificação teológica, a classificação bíblica é o três, e para o que for útil. A lista dos dons, há quem acredite que existe apenas nove dons espirituais, pois interpreta como únicos apresentados nos versículos 8 a 10. mas o apóstolo apresenta mais duas listas de dons espirituais, nesse mesmo capítulo, com mais oito dons, e uma e uma outra com sete, incluindo algumas repetições da primeira lista, versículos 29 e 30. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios, Romanos 12, 6 a 8, e Efésios 4, de 8 a 11. Professor, nós já falamos sobre é, é, essa diversidade dos dons, você até falou dos dons materiais, o don, os dons é, é, de motivação, e por aí vai. E há quem diz que é só os nove, né? que acredita ali mesmo. <risos> Esquece de Efésios é, 4, 8, Efésios Romanos 12, é, principalmente esse Efésios 4, de 8 a 11, são dons ministeriais e ele mesmo deu. A gente podia resumir esses, esses três aí, né, as listas, a classificação teológica, a classificação bíblica, uhum. fazer um resumo desse resumo todo aí, para a gente ganhar tempo. Né? É, a gente, as divisões mais comuns que existem, Uhum. Né? teologicamente falando uhum. pega Efésios 4 né? de 8 a 12 uhum. você vai ver ali dons ministeriais né? ou Sim. dons de edificação Sim. Né? apóstolos, doutores, mestres tal, né? é, você vem em Romanos 12 que é o texto que a gente está lendo uhum. né? do verso 6 a 8 dons de motivação uhum. do verso o verso 8 especificamente dom de revelação tem uhum. dons de revelação ali o verso 9, especificamente, dons de poder. Uhum. E o verso 10, dons de inspiração. Uhum. Né? Isso é um resumão disso tudo aí, desses três pontos aí. Uhum. Né? É, aqui tem. É, é muito mais teológico aqui, a gente não, talvez Sim. não tenha tempo de pegar. Né? tudo. O mestre Ezequias aqui vai trazer o grego, vai trazer, né? Verdade. Para a gente ficar agarrado nisso aqui, né? a gente perde o tempo todo. Né? O fato é que há esses tipos de dons. Os dons espirituais, que Paulo fala em, em Coríntios capítulo 12, há os dons é, é, ministeriais, ministeriais né? e há os dons, vamos falar de motivação. São dons estão implícito e estão implícitos e explícitos na Bíblia e a gente precisa estudar eles. E, e, assim, não há é, evidências bíblicas ou históricas de que são só esses. verdade. É né? é, o Espírito Santo ele pode trazer dons é, diferentes desses aí hoje, por causa das necessidades específicas do nosso tempo. Né? Então, uhum. é, é, é lógico, principalmente Paulo registrou esses aí, né? Uhum. É, mas não são só esses nove Não são só esses quatro Não são uhum. só esses cinco né? é, O Espírito Santo pode trazer dons coisa é, nova, Diferentes né? coisa é, nova. Foi muito bom você ter falado isso professor Porque muita gente quer talvez limitar o Espírito Santo O Espírito pois Santo é, é Deus Eu já vi Deus muitas, é né? né Eu já vi muitas pessoas falarem assim O Espírito é sujeito a profeta Aplicando-se ao Espírito Santo ai, ai. O Espírito que é sujeito ao profeta É o Espírito do próprio profeta O Espírito de Deus não é sujeito a homem nenhum Ele é Deus, ele vai ser sujeito não a homem é? Não é? Então assim, é, é, essas questões de dons espirituais Quando a gente lê a história da igreja Isso eu estou falando aqui de Vamos colocar aí no máximo 200 anos atrás Se a gente for falar isso hoje Tem muita gente que não acredita Quando você olha os, os escritos históricos da igreja Quando crentes flutuavam no poder Hum. falar isso hoje, nossa, é uma coisa operações maravilha, isso é uma coisa absurda. pera aí, a autoridade dos dons. para quem pensa assim, igual o pastor está falando, talvez é, ler Tessalonicenses, por exemplo, uhum. né, tem uma tem um mandamento lá para não extinguir o espírito, não apagar, né, uhum. é, e assim é, parece que Deus não tem nem sombra de variação nele, né? é parece que isso é uma evidência é, bíblica, teológica muito forte, né? e esse Deus tão grande assim, tão insondável, né? é, que não muda com o tempo, é, ele provavelmente né, não mudaria isso, é né? a igreja está sendo edificada ainda. Com certeza. É, então, se a igreja está sendo construída ainda, edificada ainda, né, a igreja está em, em plena transformação, renovação ainda, né, há, há necessidade desses dons aí, quem sabe até outros dons que nem foram mencionados antes na história. E que né? não é heresia, tá? Se acontecer. Nós não estamos falando. Não é heresia. É. Tá? Porque temos muita gente que pensa assim, não, só que. Não, peraí, o Espírito Santo não é limitado a homem. Pois é. Não é, isso não é heresia quando a gente fala situações, pensamentos como é. esse, que pode acontecer, professor. Então, e, não dá, e acontece. Não, não dá para limitar ele no tempo, Não, isso aqui uhum. só aconteceu, não dá para fazer isso, uhum. né? e não dá para limitar ele nesse agir. Né? É verdade. Se ele agiu assim no passado, ele pode agir assim hoje e, e age, porque a gente vê... Uhum. Acontecendo, há uma é. profundidade nos dons espirituais, assim, insondável e imensurável Nós não conseguimos medir isso aí. E interessante, é o ponto 4, e a gente encerra o capítulo 2: Para o que for útil, útil né? ah, professor, surgiu a necessidade que é agora. Vamos dar alguns exemplos aqui. Atos 15, que é o primeiro concílio de Jerusalém, né? Estavam discutindo lá, estou falando aqui, eu não vou nem ler o texto, mas estavam discutindo lá, Atos 15, primeiro concílio. Como é que é fazer com os gentios, circuncido ou não? Hum. Paulo de um lado, Pedro do outro, pensa um sanguíneo e um colérico. E aqui a confusão. Quem olha o Conselho de Jerusalém pensa que foi uma reunião pacífica. Os nervos estavam à pele mesmo. É. E foi uma reunião calorosa, aquela reunião agitada. O ah, Espírito Santo não estava lá. Não tava, claro que estava, mas estavam discutindo o que fazer. No meio daquele alvoroço todo, levanta a aposta do Tiago e dá uma palavra de Deus. Algo do Espírito Santo. Resolveu o problema. Não é? Era a utilidade do momento. É. Era a necessidade do momento. Quem edifica a igreja é o Espírito Santo, é Deus, né? Não é? É, então Deus está no controle ainda. <risos> é, sem essa de falar que, ah, não, ele não age mais assim. É conversa fiada, né? Vou falar de outro dom. <risos> Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Olha a palavra que Deus dá a Pedro. E os que estavam ali. Olha que, que revelação. Por que vocês mentiram? Vocês não mentiram para mim, não. Vocês mentiram para o Espírito Santo. É, a gente até fala nisso e fala com muito pesar, né? É, você já viu alguém ser disciplinado para falar mentira? É difícil. Eu, nesse tempo Nem... todo, aí caminhando com Jesus, nunca vi. Mas os mentirosos não entraram no céu. Oh. Apocalipse 22, 15, né? Ficaram de fora os cães, feiticeiros... Idólatas, mentirosos E todos aqueles que amam e praticam iniquidade Falam-se muita mentira Prega-se mentira Mas os mentirosos não entrarão no céu Olha só. Os dons revelam a unidade na diversidade E aqui a gente fala de três pontos também Na verdade dois Diferentes dons e unidade O apóstolo esclarece que a diversidade de dons É uma necessidade E enfatiza que ela, se ela tem raízes no Deus trino isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Diferentes dons e unidade. Já falamos várias vezes aqui, e aqui vai voltar no que já falamos no capítulo anterior. Há diferentes dons, são vários, e o Espírito Santo ainda pode incrementar outros que não conhecemos ainda. E que outros não conheceram. Tem um texto da Carta de Pedro, na Segunda Carta de Pedro,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 para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Olha como que é. Natureza. Participante da natureza divina. E vos libertai da corrupção que há no mundo causada pelas paixões. Olha que só. Triste, que texto, que Para que são esses presentes? Né? Para que a gente edifique ao outro ao ponto de é, ser coparticipante da natureza divina. Ter a nossa natureza transformada. Né? É, é natural para o cristão que exercita os dons E aqui você vê conhecimento tem, é, uhum. Tudo que a gente já tem falado aqui né? é Exercitar os dons implica em conhecê-los Saber para que serve uhum. né? Colocá-los em prática Utilizá-los com sabedoria é né? Então, para que isso? Né? É, para nossa natureza ser transformada uhum. né? Então, é, é, pecadores que somos Quanto mais nos aprofundarmos nesse conhecimento né, é, e no exercício desses dons, é isso que Pedro está dizendo aqui, né, mais a gente vai ser parecido com Cristo. Né, e não é à toa que aqueles homens lá, né, a gente vê isso lá em Atos, foram chamados cristãos. Chamados por quem? Pelos de fora. Oh, esses camarada aí parece com aquele pregador que, que a gente crucificou. Né? Uhum. É, são, são bem parecidos com eles, são cristãos, né? são pequenos cristos. É né? Então é, é, é disso que Pedro está falando e é disso que Paulo está falando também. Exatamente. Quando ele fala que não quer que a, a igreja que tem todos os dons, que não, nenhum dom falta, e, e quer que eles é, conheçam esses dons. Né? É, a gente, nós estamos falando aqui dessa diversidade de dons, dos diferentes dons, que vai culminar onde? Na unidade. unidade. Eu fico impressionado como as pessoas não observam isso. É, quando eu estou exercitando os dons, quando eu estou exercitando o fruto do Espírito, eu estou abençoando a vida de alguém e eu sou abençoado de uma forma muito grande. Como que as pessoas não atentam para isso ou não, não fazem em função do próximo? Eles não conseguem entender que quando fazem para o próximo, está fazendo para ele mesmo. É. Mas Deus quer trabalhar o próximo por quê? Para trabalhar a gente. O incrível no agir de Deus é isso, que não vai haver unidade sem essa diversidade. Não, não há. É, parece que as duas coisas são contraditórias, mas você vê no texto áureo que a gente leu, né, você vê Paulo cita uma classe de dons, né? E ele fala, há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Uhum. Aí depois ele cita outra classe de dons, ele diz, há diferentes dons, mas o Senhor é o mesmo. Verdade. É. Aí ele cita outra classe. Mas é, o Senhor é o mesmo. Esses dons aqui, mas é o mesmo Deus. <risos> né? São uhum. vários, mas olha quem está quem por trás disso, é uhum. o mesmo Espírito, é o mesmo é Senhor. Fantástica. É o mesmo ele está falando da trindade. Verdade. Né? É, essas três classes de, de, de pessoas, de, de Deus que ele fala aqui, né? é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, né? ele está falando da trindade. Verdade. Então, ó, nesse monte de coisa aqui, né? tem um que está operando isso tudo. Uhum. Né? E esse um é Deus. <risos> Olha só como é que é. Né? Quanto mais a gente exercita os dons, mais a gente vai ser unido como Verdade. igreja. Então, é por isso que Paulo não quer que eles sejam desconhecedores. Quanto mais eles conhecerem os presentes que eles ganharam, né, mais eles vão exercitar esses presentes, exercitar esses dons, usar essas ferramentas, e mais a igreja vai se unir. Unidade é diferente de unanimidade. Sim. Muito diferente. Por isso que é diverso. Não é? vamos dar um exemplo, de. eu sempre falo isso um dia eu dia estava lá em casa a Rebeca, minha filha, estava me zoando com esse negócio, porque eu falei isso aqui um dia na igreja, já fui embora para casa e no dia seguinte a, a, a, a mãe fez um negócio lá que lembrou ela, fez um purê eu falo o seguinte, o que, que é união? é um saco de batata e está lá batata grande, pequena é, algumas que estão com algum bicho, por aí vai podre, está lá, tudo no mesmo saco elas estão unidas Estão juntas, mas quando pega, descasca cozinha, faz um purê, consegue separar grande, pequeno, a que estava com problema não? Unidade, isso que a igreja precisa ter. unidade Então essa unidade, é essa diversidade está no mesmo pensamento, no mesmo ambiente, vivendo da mesma forma, comungando do mesmo Deus e fazendo a obra do Senhor. Essa unidade que Deus espera da igreja, é. que quer para a igreja. E por que, que na igreja tem que haver essa, essa discriminação, essa separação? Isso não pode, isso é coisa maligna, precisa ser repudiado pois é. É? Concluindo a nossa lição A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo Em que a igreja peregrinar na terra Isso é, até a vinda de Cristo Queridos, estamos chegando ao final Queremos te agradecer pela companhia de sempre E na próxima oportunidade falaremos da lição de número 5 Deus te abençoe e te guarde e o desejo do nosso coração é que esse Espírito Santo que nós falamos, o Espírito da verdade, habite profundamente na sua vida, no seu coração e na sua família. Deus te abençoe e até o próximo programa.